Olá pessoal, eu sou a Dra. Plânia Salles e a gente está aqui na nossa Hair Clinic porque a gente vai mostrar para vocês um dos tratamentos que a gente faz aqui para queda de cabelo. E existem vários tipos, várias causas de queda capilar, então o mais importante no começo é avaliar qual que é o tipo, que está causando aquilo. A gente tem aqui vários testes, é, a gente faz várias avaliações com vários profissionais para descobrir todas as causas da queda. E quando é a causa é a, já é a alopecia androgenética, quando a causa é a genética, a gente tem alguns tratamentos bem bacanas que a gente faz aqui para melhorar. Então hoje eu vou mostrar para vocês o caso de um paciente nosso, super querido, que ele, na verdade a gente personalizou o tratamento dele, a gente viu tudo o que ele precisava e a gente fez várias etapas de tratamento. Então a gente vai mostrar para vocês como que é feita uma dessas sessões dele aqui. Mas já avisando para vocês que cada pessoa tem uma necessidade diferente, para cada um a gente faz um plano de tratamento personalizado. Bom, agora que vocês viram como é que é feito é, um tipo né, de, de tratamento, a gente vai depois em outros vídeos apresentar para vocês outros tipos também. E é importante sempre procurar bons profissionais e é importante tratar o mais rápido possível se você tiver queda de cabelo. Porque quanto mais você demora, pior vai ficando essa queda e muitas vezes ela pode levar a cicatrizes. E aí o tratamento pode ser muito difícil ou até mesmo irreversível. Então, é muito importante sempre estar tá cuidando, sempre estar tá avaliando, né? fazendo os melhores tratamentos. A gente tem muita tecnologia, muito tratamento novo, que tem eficácia. E espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima!